E no leilão de hoje temos esse despertador do século XIV, programado para te acordar todos os dias às três da manhã. Dole uma, dole duas, dole três.